Se uma estrela a brilhar de mim nenhum haverá eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador Salvador